Oi, tudo bem? Estamos voltando aqui para gravar os nossos vídeos e hoje eu estou num lugar muito especial, o estúdio Cast 61, de um grande amigo, e é um lugar muito especial mesmo, que eu tenho certeza que a unção de Deus está nesse lugar aqui, e eu quero transmitir para vocês um pouquinho do, do que as pacientes têm trazido de dúvida para a gente nas redes sociais, então toda a nossa conversa vai ser baseada em perguntas, que eu tive do feedback de vocês. Então, se você gosta do nosso canal, compartilhe, dê o seu joinha, curte e vamos seguir com esses vídeos aí. O primeiro tema que eu queria compartilhar com vocês é sobre o paciente que fez cirurgia bariátrica e o tempo depois que ele pode fazer a cirurgia reparadora, a cirurgia plástica. Então vamos lá. O que é a cirurgia bariátrica? Existem várias técnicas, mas a mais realizada aqui no Brasil é o bypass, que todo mundo conhece aí, ou também conhecida como fob capela. Essa cirurgia, ela é uma associação da restrição do tamanho do estômago, então é uma cirurgia restritiva, ela diminui o tamanho do estômago para que você possa é, comer menos, vamos dizer assim, e ela também diminui o trânsito intestinal. Então, se você tinha 7 metros de intestino, ela diminui para 100, 110, depende da, da técnica e diminui essa alça absortiva intestinal. Então, diminui também a capacidade do seu organismo de absorver os seus alimentos. Então, ela é uma cirurgia que ela faz uma restrição da quantidade de comida e, além da restrição da quantidade de comida, diminui também a sua capacidade de absorver aquilo que você está ingerindo. O que que isso vai acontecer no seu organismo? Uma série de mudanças. Não à toa você perde peso. Não à toa tem que ter uma preparação para você fazer essa cirurgia, tanto psicológica quanto de alimentação. Você, depois da cirurgia, vai beber só líquido, vai fazer uma transição até voltar para alimentos sólidos. E isso tudo gera uma repercussão no seu organismo, não só com a perda de peso, mas se não fizer o um acompanhamento ade adequado, você perde massa muscular, vitaminas, entre outras. A maioria dos pacientes que submetem a cirurgia faz esse acompanhamento e deve fazer esse acompanhamento para ver se tem algum déficit de vitamina para fazer as reposições, as mais comuns são déficit de vitamina B12, que a absorção grande é no estômago e diminuiu esse estômago, você vai ter uma deficiência. Deficiência da de absorção de ferro, de cálcio, entre outras vitaminas. E isso pode gerar anemia no pós-operatório, algumas outras deficiências que são acompanhadas. O que, que isso repercute na cirurgia? Como é que eu vou operar um paciente que está anêmico? Como é que eu vou fazer cirurgia num paciente que ainda está perdendo peso? Então, a recomendação atual que nós temos é de que, feito a cirurgia reparadora, você deve esperar pelo menos 12 meses da cirurgia para pensar em fazer uma cirurgia reparadora. Mas... Não basta ter apenas 12 meses da cirurgia, você tem que ter pelo menos uma estabilidade de peso de 3 a 2 meses aí a depender do paciente, então a gente tem que ter esses dois parâmetros para a gente estar tá indicando a cirurgia para você. Feito. A avaliação, você vem no nosso consultório, na maioria das vezes, quem nos encaminha é o seu próprio cirurgião bariátrico, é ele que sabe esse momento adequado, é ele que está acompanhando os seus exames pós-operatórios. Então, se ele checou seus exames, está tudo bem, você já estabilizou, chegou a sua meta de perda de peso, então eu tinha uma meta de perder 30 quilos. Eu, você atingiu aquela meta, ele olha, seus exames estão tudo ok, já está estabilizado, fez uma reposição, ele faz uma cartinha para a gente e encaminha para a cirurgia reparadora. Então a maioria dos pacientes vem no meu consultório correndo, não, meu cirurgião ainda não me liberou, mas eu já queria ter uma média, eu tenho uma ideia se eu já posso fazer a cirurgia ou não. A gente pode já dar um parâmetro, mas se você não atingiu aquela meta de perda de peso, eu não, a cirurgia que eu indicar para você pode ser até errada. Vamos supor que eu indiquei para você uma abdominoplastia clássica e você perdeu mais 10 quilos depois e sobrou muita pele, eu tenho que indicar a abdominoplastia em âncora para você. Então até a cirurgia que eu vou fazer vai depender dessa de você ter perdido o peso e estar tá estável naquele peso para a gente não errar na indicação, tá bom? Então espero ter sido claro aí, se ficou mais alguma dúvida, envia para a gente. Muito obrigado!